E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é para ajudar os amigos aí que pediram para eu dar uma, uma pincelada aqui nas funções que tem aqui ó, dentro das corretoras né, a função Limite, a Ordem de Mercado, né? a Make Order e a Stop limit. Pessoal, eu vou tentar passar para vocês aqui. Eu também sou iniciante, também estou é, começando agora, mas eu estudei e eu entendi como que funciona aqui essas funções e eu vou tentar passar para vocês aqui da melhor forma possível como que funciona cada uma delas tá pessoal então deixa teu like aqui nesse vídeo se inscreve no canal assiste os nossos vídeos aqui os meus vídeos aqui e também dá teu like que você vai aprender legal aqui essas funções e como compra como venda como vende aí nas corretoras então vamos lá pessoal Olha só pessoal, a corretora que eu vou utilizar hoje aqui ó é a Binance, tá? Tem link aqui na descrição da Binance, da Gate.io, da Huobi, tem da Kucoin. Você se inscreve aí uma delas aí para você estar tá utilizando essas funções aqui dentro da corretora, tanto para lhe ajudar nas compras, como lhe ajudar nas vendas, na proteção de capital. Porque a gente sabe que esse mercado aqui varia muito. Então, você precisa se proteger, né? Então, vamos lá, pessoal. Ó, aqui dentro, pessoal, essa função aqui fica dentro aqui, ó. Trade clássico, tá? Então, aqui, ó, dentro da Binance. É onde você faz as compras, né? Das moedas. Então, pessoal, vamos descer até aqui, ó. Pra gente entender como que funciona essas funções, ó. Vamos para a função Limit. É a primeira função, pessoal, ela sempre vai ter limite na compra e limite na venda, tá? Então, as duas, ó, ordem de mercado, make order, vai ter na compra e vai ter na venda, stop limit, vai ter na compra e vai ter na venda, eu vou tentar dar uma pincelada nos dois, tá? Então, vamos lá, pessoal, ordem limite na compra, o que, que significa isso? Significa o seguinte, pessoal, Vamos dizer que você tem 10 mil reais, tá? E aí, você não tem como comprar esses 10 mil reais de uma vez. O que, que você faz? Você cria uma ordem limite. Ó, O valor hoje está aqui ó em 47,643. E aí, o que que você quer? Você quer que ele faça uma compra até 48 mil reais, Tá? Então, o que, que significa isso aqui? Ó? Você está dizendo aqui para o sistema que você quer pegar todos os seus USDTs aqui, todos os seus bitcoins aqui, o que, que você tem aqui dentro. E você quer que ele faça uma compra até atingir 48 mil. Que ele comece aqui nos 47 e aí vá fazendo compras fracionadas até 48 mil. É o limite que você aceita. A mais que isso, você não quer comprar. Você quer comprar só até 48 mil no máximo, tá bom? Então, é assim que você faz, tá? Você tem 10 mil reais e você quer usar a ordem limite para comprar esses 10 mil reais. Só que você só aceita comprar até 48 mil. Vamos dizer aqui, ó, tá 47,500, né? Então, você pode dizer, não, eu quero, eu aceito comprar até 47,600, você colocou um limite aqui de compra, tá, pessoal? Você é, criou um limite. Não aceita a mais que isso. É até esse limite e pronto. Vocês entenderam, pessoal? É assim que funciona a ordem limite, tá, pessoal? Então, você criou um limite para compra, tá, pessoal? Aqui foi para compra. Você pode criar um limite para venda, tá, pessoal? Então, o que, que você faz aqui, ó? Você vai... Criar um limite. Eu quero ficar nessa compra aqui até o limite de 46 mil, tá? Tá em 47.500 mas eu quero vender até 46 mil. A 45.900 eu não quero vender. Eu quero que vá vendendo, tá? Vai vendendo, vendendo, vendendo, vendendo, até chegar ao ponto de 46 mil, tá? Se você criar isso aqui, ó, ou você pode falar 47, tá em 47,573, tá, pessoal? E aí, o que, que você faz? Você cria uma venda até 47, 47,400, ó, 47,500, você cria uma ordem limite aqui, ó, eu aceito vender até 47,400, 400 a mais que a menos que isso eu não aceito então o que que vai acontecer aqui quando você criar essa ordem aqui ó Eu quero vender todos os meus bitcoins aqui ó tá até 47.400 que que ele vai fazer ele vai pegar os vendedores que tem aqui no book 47 e quinhentos quarenta e e e 430 até dar 47 e 400 viu pessoal então é assim que funciona você cria um limite até onde você quer que ele vá vendendo e aqui você cria um limite até onde quer que você vá até onde você quer que ele vá comprando certo eu espero que tenha ficado claro pessoal mas se atente, pessoal após você criar essa ordem limite aqui ó você criar uma ordem limite aqui, ele vai comprando um pouquinho de cada vendedor até chegar nesse alvo aqui, tá, pessoal, que você colocou. Então, o alvo que você colocar vai ser o alvo que ele vai comprando fracionado, tá? Tanto para cima quanto para baixo, até chegar neste valor. Então, esse valor aqui, ó, tanto de compra como de venda... É o valor que você vai é, é, bater o martelo para que o sistema vá comprando para você, certo? Então é uma ordem limite. Você colocou um limite para ele ir comprando até bater esse valor ou para venda também, tá pessoal? Você pode criar uma ordem limite para venda. Então vamos para a segunda, que é a ordem de mercado. Essa aqui é a mais tranquila, né pessoal? essa aqui não tem o que o que você como eu posso falar essa aqui não tem o que fazer ela vai executar no momento que você colocar aqui ó tanto a compra como a venda você tá com pressa é, o Bitcoin tá caindo que nem um louco aí você ah eu quero vender meus Bitcoin agora, nesse exato momento. Eu não quero criar ordem, eu não quero nada. Então, essa é a melhor opção, viu? Ordem de mercado. Você vai colocar aqui para venda. Ele vai vender nesse exato momento aqui que você clicar em vender, viu? Nessa ordem aqui, ó. Ordem de mercado. Ele vai pegar qualquer ordem que tiver aqui, ó. Qualquer vendedor e vai, pô, vai executar sua venda. Também na compra. Você vai colocar aqui, ó. Ele vai pegar o valor que está atual, qualquer um desses vendedores aqui, ó. E vai executar a sua compra. E na venda, ele vai pegar qualquer um desses vendedores aqui, ó. Quando você estiver vendendo, ele vai pegar qualquer um dos compradores aqui, ó. O book de compra, de compradores e o book de vendedores. Então, quando você clicar aqui em vender, ele vai pegar qualquer um, tá, pessoal? Qualquer um desses aqui tanto para baixo quanto para cima e vai executar a sua venda e o de compra ele vai pegar qualquer um desses vendedores aqui que tá no momento e vai executar a sua compra vai ser executada no exato momento tá pessoal não vem para book não vem para nada já vai ser executado então para você que quer comprar e vender no exato momento essa é a melhor ordem tá se você não quer criar ordens aqui para ficar aguardando ser executada. Então, ordem mercado é executada no mesmo momento, tá? Porque ela pega o preço exato do mercado e executa. Tanto para compra quanto para venda, tá, pessoal? Então, essa é a ordem mercado. E a stop limit, pessoal? Aqui, pessoal, é... o que, que você vai fazer aqui, ó? Ó. Vocês podem escolher na Stop Limit, Stop Limit e Stop Oco. Eu vou dar uma resumida aqui, ó, no Stop Limit, primeiro. Aqui, ó, uma ordem Stop Limit. O preço está esse aqui, ó. Você clica aqui, ó. Vamos colocar aqui e vamos clicar aqui, ó. Pronto, ó. Tá 47,654. Um exemplo, tá, pessoal? E aí, você quer... Que esse seja o limite, tá? O limite da compra. E aqui você pode colocar o valor que você quer, ó. Até... A compra até R$ 47,700. Tá, pessoal? E o limite aqui, pessoal, você pode colocar até R$ 47,800. Vocês entenderam? Ó. Ele vai... executar. É, ativar a sua compra aqui em 47700, ele vai ativar aqui o ele vai ativar o gatilho, ele vai criar um gatilho em 4, 47 47700 e até 47800 ele executa a compra. Ele fica dentro desse range aqui, tá, pessoal? E aí você diz a quantia que você quer que ele compre para você, tá? Então, você viu lá, ó, viu aqui o Bitcoin 47605. Ah, e não, Fazer o seguinte, se ele chegar em 47,700, eu quero que ele ative e ele compre até 47,800. Então, dentro desse intervalo aqui, ó, ele vai executar a sua compra, tá pessoal? Você criou um limite, mas aqui você pode colocar aqui 47,700 também, ó, tá? Você pode colocar o mesmo valor, vocês entenderam? Então, aqui você vai especificar... O, o, o range aí, o, o, o, o intervalo de onde você aceita que ele faça a compra, tá? Você pode colocar aqui, ó, 47.700, né? Quando ele chegar em 47.700, ele, ele ativa o gatilho, né? Ele ativa o gatilho e aí até 50.000, é, você quer que ele aceite, é, execute a compra, tá? Então, aqui dentro ele vai ver os vendedores aqui ó os vendedores e vai executar a sua compra se você colocar é, igual aqui pessoal ó. 47, 700 aqui ó igual nos dois pode ser que como suba muito rápido ele pule a sua a sua compra então é sempre deixe um intervalo Zinho tá pessoal para não correr o risco. Tanto na compra quanto na venda de ele pular a sua ordem, tá? Então, é assim que funciona o stop limit, tá, pessoal? Você cria um, limi, um limite aqui, tá? Pra, para o stop, tanto para compra. Agora, vamos aqui para a venda. Ó, você comprou em 47... Tá aqui, ó. Você comprou em 47,578 mil. Você comprou os seus bitcoins agora, Certo? E aí, o que que você quer? Você quer se proteger, claro, né? Vamos dizer que comece a cair. Você vai colocar aqui, não, eu quero vender quando ele bater 45. Se ele cair, eu comprei aqui, ó, 47. Aí eu vou dormir, né? Mas eu vou colocar um stop aqui, tá, pessoal? Vou colocar um stop, vou criar um stop. Ó, eu quero que o sistema aqui é... Eu comprei em 47,500, mas eu quero que se chegar em 47,500, ele venda para mim. É isso que eu estou dizendo aqui para o sistema. Aqui eu comprei em 47,600, 47,700, beleza. Mas se ele começar a cair, eu quero que ele venda em 47,500. Essa é a minha condição aqui do stop, tá, pessoal? E aí, aqui, a sacada, pessoal. Nunca deixe assim, ó. Tá? Pode ser que pegue. Mas se ele cair muito rápido, ele pode pular. Então, você tem que deixar aqui, tipo assim, ó. 47,400. Tá? Pra quê? Pra que ele não pule a sua ordem. Porque pode ser que ele despenque de uma vez. E aí... Ele pula a sua ordem, então se você deixar aqui um, um, um, um intervalozinho aqui, dificilmente ele vai pular, tá pessoal? Então se atente a isso, tá? Para ele não pular a sua ordem Coloque 47.500, 47, então o que, que vai acontecer aqui, ó Quando ele bater 47.500, ele vai ativar a sua, a sua escolha aqui, o seu gatilho E até aqui, ó, 47.400 ele executa então, entre esses dois valores aqui, ele vai executar a sua venda. Então, é mais difícil dele pular a sua ordem, tá? Se ele cair bruscamente aí de uma vez, é, você evita de que a sua ordem pule aqui. Então, é assim, pessoal, que você cria um stop, tá? Para se proteger. Então, é... vamos é... imaginar que... Você participa de um grupo de sinais aí, aí o grupo de sinais falou para você comprar aqui em 47.700 e para você criar um stop em 42, 42.000. Aí você faz isso aqui, ó. Você cria um stop em 42. Aí você coloca aqui, ó, 41.900. Você sempre deixa assim um intervalo. Para quê? Para que não pule a sua ordem, tá, pessoal? Então é assim que você vai é assim que funciona os stops aí, quando a pessoa fala para você criar um stop, tá? Se você viu alguém falando assim, ó, sempre deixa um stop para lhe proteger, é isso aqui, tá, pessoal? Stop é isso aqui, ó, você vai colocar um, um, um, um gatilho aqui, para que se por acaso caia muito, você execute a sua venda, tá? E você não perca muita grana. E aqui também para compra tá? Você pode criar para compra também, tá? Em 47.600, você diz não, eu quero que ele quando chegar em mil 48, até 48.100 ele compre para mim eu quero que ele faça uma compra para mim, tá? Se ele subir e, e bater nesse valor aqui eu quero que ele execute uma compra tá? Então é assim pessoal que você usa a, a função stop limit, tá? E agora pessoal, a Oco como que funciona a oco pessoal eu gosto bastante da a opção oco tá é, porque nessa opção aqui você pode criar uma deixa eu deixa eu ver aqui como eu posso explicar para vocês aqui nessa opção você pode criar uma função de compra e uma função de venda na mesma na mesma na mesma função pessoal tá você pode criar uma compra e uma venda na mesma função. É aqui, na Oco, tá? Como é que funciona isso aqui, ó? Aqui, pessoal, ó. É... Deixa eu imaginar aqui na compra. Na compra, você pode colocar o valor que tá, ó. Na compra. Vamos colocar aqui na compra. Está em 47? Coloca aqui 48 mil. Na compra, eu vou criar uma ordem oco aqui, ó, para compra. Eu quero que ela compre de 48 mil, tá? 48 mil. Pronto. 48 mil. Até o limite de e É... Se ele vier até 48,100, 48, é, 47,900, 47,900, pronto, aqui, ó, 47,900, o stop 48,100, pronto, vamos ver se vocês entenderam aqui, pessoal, aí você diz a quantidade aqui, tá, a quantidade é você quem escolhe, mas é, eu quero que vocês entendam isso aqui, ó, eu quero que quando ele bater aqui, ó, se ele subir, bater em 48, ele ativa o gatilho. Imagina que é uma tomada de, de acender a lâmpada da sua casa. Então, quando você cria aqui esse gatilho aqui, ó, eu quero que quando chegar em 48 mil, ele ligue e até 48.100 ele execute. Tá? Então, entre esse range aqui, pessoal, tá? ele faça uma compra. E também, se ele vir e mudar a trajetória e cair, se desvalorizar, de 48 48.000 até R$ 47.900, ele execute também a compra. Tá? Então, tanto se subir quanto se descer, eu quero que ele faça essa compra para mim. Vocês entenderam aí pessoal, eu sei que é meio confuso para quem está iniciando eu também fiquei meio perdido aqui, mas é isso pessoal, você diz o preço, aí você aqui diz quanto até acima desse preço ele compre e quanto até abaixo desse preço ele execute a compra, tá? Então é aqui ó, aqui é o gatilho e aqui é o limite e aqui... Para cima, o stop aqui, ó. O limite para cima e o limite para baixo, tá? Então, aqui é o gatilho limite para cima, limite para baixo, e aqui é a quantidade que você quer executar. E aqui na venda, pessoal, aqui na venda, como que funciona essa função aqui? É, na venda, você fez a compra, né? Comprei em 48 mil aqui, ó. Fiz a compra. Tá, tô com a com com minha compra aqui em 48 mil. Comprei em 48 mil. Aí aqui, pessoal, na venda, você vai fazer o seguinte, ó. Eu quero que se bater 49 mil, ele venda pra mim. Mas se ele não for para 49 mil e comece a cair, eu quero que em 46 mil ele venda. E aqui, pessoal, você coloca um limite. Para não pular. O seu, o, seu, o seu stop. Você pode colocar 90 Vocês entenderam aqui, pessoal? Ó. Se ele chegar em 48 mil, ele executa a venda. Se ele chegar em 47 mil. Eu quero que ele crie um stop. Então, aqui, ó, pessoal, tem que ser até R$ 46,990. Vocês entenderam aqui a, a sacada, pessoal? Você cria uma ordem de venda para cima, se bater o, o limite que você quer, e você cria um stop, caso comece a cair. Tá, pessoal? Isso é... Esse aqui eu uso muito nos grupos de sinais, tá, pessoal? Porque o grupo de sinal, ele manda é, você comprar, né? No preço, você compra no preço que tá aqui, ele informa um preço. 47,600, você comprou em 47,600. Aí o grupo de sinal, ele sempre fala é, vender em 48 e criar um stop para te proteger caso comece a cair. Certo, pessoal? Então você cria duas duas funções dentro de uma de uma ordem aqui. Você diz assim, ó: Se chegar em 48.000, tá em 47.500. Se chegar em 48.000, eu quero que execute a minha a minha venda. Mas se der errado, der ruim e o comece a cair do nada aqui, eu quero que em 47 ele execute a venda até 46,900. Por que que você não vai colocar aqui 47? Uma dica minha, tá, pessoal? Por quê? Porque se ele cair bruscamente de uma vez, pode ser que ele pule o seu stop. Então, você sempre deixe um, um intervalozinho aí, ó. 46,900. Tá? 46,900. Pra quê? Para que ele não pule o seu stop. Então, dê... De... Entre esse intervalo de 47.000 e 46.900, dá 100, né? Então, entre esse intervalo aqui, alguma pessoa vai estar tá vendendo e ele vai executar a sua, a sua venda. Ou coloque mais, né? Para não correr o risco. Então, aí, é, eu falo porque eu já, no início, eu fazia isso, pessoal, né? Por falta de experiência, eu fazia isso aqui, ó. O que que acontecia? Quando caía de uma vez, ele pulava o meu stop. E aí eu ficava com a bomba na mão. Por quê? Porque eu estava com, com prejuízo, né? Ele não executou a minha venda. Então, o que, que eu aprendi? Eu sempre deixo é, um intervalozinho para não correr o risco de ninguém pegar a minha ordem aqui, tá? Então, alguém vai ter uma ordem entre esses valores aqui, pessoal. Então, é assim que funciona, pessoal. Tenta é, usar o sistema aqui, vai brincando. Oh, deixa eu ver aqui se no, no Google a gente pode colocar aqui <risos> Exemplos de, de, de, de... Como é que fala? De sinais, né? É, exemplos de... Exemplos de sinal De grupo de sinal Colocar aqui, ver se aparece algum aqui, para gente dar uma... Para vocês entenderem um pouco melhor. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui, pessoal. Uh, não, aqui oh, não apareceu nada. Uh, deixa eu colocar aqui do bit nada, que é o que eu participo. Pode ser que apareça algum aqui Não, não aparece Não, não aparece Opa, tem um aqui Mas não Não é Não é isso não ah, Deixa eu ver aqui ó. Esse Deixa eu ver esse aqui pessoal dá pra gente ter uma ideia aqui para me mostrar para vocês. OB Aqui é só que é de, de de como é que fala? Moedas fiat, né? Não é de Bitcoin. Caraca. Deixa eu ver isso aqui. Criptomaníacos. Aqui, pessoal, ó. Ó, vocês podem ver aqui, ó, que tem a opção de compra, né? Vocês vão comprar nesse valor aqui, ó. E aí o alvo aqui, ó. E aqui mais embaixo, com certeza tinha um stop, pessoal, para executar o stop, tá? Tinha um stop, só que não, não vai aparecer aqui. Ah, caraca. Deixa eu ver aqui. Exemplos de grupo sinal bit nada. É porque meu Telegram não está abrindo, senão eu ia mostrar para vocês. Ah. Exemplos grupo de sinal Bitcoin. Bitcoin. Vamos ver aqui. Caraca, não tem mais. Como é que pode? Não tem um sinal aqui? Opa! Ah, não. Aqui é euro também. Hum, hum, hum, hum, hum, hum. Não tem não. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Aqui, pessoal, ó. Tá aqui, ó. Aqui vai dar para vocês entenderem o que eu tô falando. Criptomoeda, Ganha. Eu não sei nem o que é isso aqui. Pessoal, não estou indicando compra disso aqui, tá? Eu não sei nem o que é isso aqui. Eu só tô pegando aqui para vocês terem uma ideia de como que funciona aqui o, os sinais. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, alto risco, curto prazo, tá, pessoal? Ó, alerta, ó. CVC BTC. Você né? ia aqui. Você ia comprar e efetuar a compra, né? Do sinal. Aqui, ó, entre esse valor e esse, você ia efetuar a compra. E aqui, pessoal, ó, primeiro alvo. Aí, o primeiro alvo, é você ia colocar aqui, ó, o primeiro alvo. Até, aí você colocava um intervalozinho aqui, ó, tá? Para não pular o seu stop. Vamos dar um exemplo aqui, ó é 00030, né? Você ia colocar aqui, ó. O preço que você quer que execute, 000 0030. Era 30 aqui? 2030. Você ia colocar aqui, ó. 20 é, 2030. O valor para ativar o gatilho até 2031 31. Certo? E se desse merda, onde é que tá o stop aqui, ó? O stop 2031, o stop tá aqui, ó, 1790, Vocês estão vendo aqui, ó? Todos os grupos de sinais eles mandam o stop de proteção, ó. Então você ia vir aqui, ó, e colocava aqui, ó, 1790, tá? Então ele ia executar a venda aqui, ó, nesse intervalo e se desse ruim, ele vinha aqui no limite e executava a venda. Então, né? Para venda, para compra, né? Aqui para você fazer a venda do... bateu o, o primeiro alvo, ó. ó bateu o primeiro alvo, eu quero que bater o primeiro alvo aqui, ele venda para mim. Mas se começar a cair, deu ruim, ele me proteja aqui, ó. O stop, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Todos os aqui, ó. Outro aqui, outro sinal aqui, ó. Compra e venda. Você vai fazer a compra, né? Você pode até fazer essa compra aqui a mercado. No momento que você recebe o sinal, você vem e faz a compra a mercado desse, desse preço aqui, ó. Você vê se está dentro desse preço aqui o valor, tá? E aí você executa a compra. Aí você vai configurar aqui a venda e o stop, que é isso aqui, ó. ó nesse caso aqui, ó. Eu quero que o primeiro alvo, aí você vê qual alvo que você quer é, fazer a venda, tá? Você sempre vai receber assim, quatro alvos, três alvos, você vai fazendo aí o seu alvo, ó, 46 e é, aqui tá em 4600, você vem aqui, ó, eu quero que em 4600 ele faça a venda até... Aí aqui você pode colocar 46,01 é, para não pular a sua venda. Subiu demais e pou! Aqui você pode colocar 46,00, tá? Se você quiser. Que é, é bem difícil ele pular uma venda, mas pode correr o risco. Se ele subir de uma vez, ele pode pular. Então você coloca aqui, ó. 46,01 ou 45,09, é, né? Que é bem próximo aqui, ó. 4590 que já tá quase do lado do 46. Então, para não pular a sua venda, você faz isso aqui, ó. E aí tá, mas não subiu, começou foi a cair. Cadê o stop? Vamos ver o stop aqui, ó. O stop tá em 38,30. Aí você vem aqui e cria um stopzinho, ó, 38,30. Então, aqui nessa função oco, você criou uma uma nessa, na hora que você criar isso aqui, ó, ele vai criar uma função aqui embaixo. Que se ele bater 46, ele venda. E se der ruim, começar a cair. Quando chegar em 38, 30, ele execute a venda. Para você não perder todo o seu capital. Então, pessoal. É, eu sei que o vídeo ficou meio comprido aí. Mas eu espero ter ajudado vocês. A ter clareado. Se não clareou, deixa aqui o um comentário. Aqui, e eu vou tentando ajudar vocês. Na medida do possível, tá, pessoal? Então, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Foi